Ora, vai-se fazer aqui uma macumba. Oh. <risos> Era engraçado ser isso outra vez. Ou paranormal? O que, que será? O que, que será? Olha, paranormal! Oh. Vai acabar com o exorcismo isto! É. Vai acabar com o exorcismo! Cláudio, alguma história, provavelmente contaste ou não contaste, de algum episódio paranormal que possa ou não ter não, acontecido agora a aquela a música dos do <risos> de Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Quero agradecer, antes de mais, aos nossos apoios. Em particular, o nosso patrocinador desta temporada, Trap Music Bar. E aos nossos apoios da Red Bull, um, Barreirinha Bar Café, uh, Tulipa, Borrochic, Wish Lab Consulting, um, Antena Três Madeira e Diário de Notícias. E de claro, um agradecimento especial ali ao Estúdio 21. é Aliás, sem o Estúdio 21 não haveria relampada. E esta temporada, sem lenho não havia bebedeiras, não vai estar ali a fazer uns cocktails maravilhosos que farão da nossa conversa. Farão com que as nossas conversas sejam mais divertidas, provavelmente, e mais. Mais suaves, mais chlete, como uma amulete. Vamos a isto! Vou, apresen... Vou apresentar os nossos maravilhosos convidados de hoje, a começar pelas senhoras, Sofia Aguiar, also known as Mama Bear. Yeah, yeah, yeah, yeah! yeah. E Cláudio Canada, CEO, diretor, mentor da Casey's Dance Studio. Yeah! Mais. E tenho aqui mais apontamentos, por exemplo, a Sofia também é psicóloga clínica, certo? Uhum, certo. Uh, estudante de nutrição uhum, também. Uh, mãe de três filhas, uh, também uh, tens um projeto que é o Mama Bear Baby Toys uhum. e as pasteleira também. também. E em tempos já Muita foste coisa. cantora eu, eu, e já, já vamos falar <risos> desse dentro de instantes. O Cláudio é performer, certo? Sim. Uhum, e também, em tempos, jogador de vôlei. Hum. Em 10 ou...? Em 10 em 1971. É, foi. Em 10s. Em 10s, jogador de vôlei. Agora prazo. deixei. Deixei há um ano atrás. E pai de uma filha, Sim, certo? De uma filha. Muito bem. Ambos... Isso é uma profissão. Ambos têm um filho... <risos> Diz-me tu, Andréia, tu estás sempre a dizer que os meus problemas não são, não são relevantes porque eu não tenho filhos. Ou seja, só quando eu tiver filhos é que os meus problemas são relevantes. Relevantes. É, é, Diz-me. É uma profissão, certo? É. é. Diriam é, é. que é uma profissão também. Sim. Exatamente. Portanto, ambos têm filhos e ambos também trabalham com e para crianças, certo? Com, neste caso, no caso da Sofia, mais para crianças, no projeto Mababert Toys. Onde é que a vossa criança interior brilha na, nossa, na vossa vida, no vosso dia a dia? Que é que é começar. Bem, hum, eu este, este meu projeto que tem tudo a ver com, que é para as crianças, não é? Uh, vem também ajudar-me a pôr uh, em prática a minha criatividade, é, um, é um projeto muito, de muita criatividade apesar de eu usar, uh, para fazer os meus bonecos usar padrões de, de, de bonecos que foram já criados por designers eu agora também estou a criar as mãos criei, a semana okay. passada criei o meu primeiro padrão e é a mentir que bem. eu achava que era algo muito complicado mas uh, uh, depois de começar uh, eu vi que afinal... Uh, Dar, dar uh, asas à minha criatividade no, no, na parte de criar mesmo um, um, um boneco como eu é, é muito, muito engraçado e, e aí faz, faz brilhar a minha criança. Ok, muito bem, muito bem. E a ti, Cláudio? A criança, criança interior, interior claro, brilha. Nunca desliga o botão Está sempre presente. <risos> sempre, sempre presente. Não, por acaso não... não já desde que me conheço e desde que as pessoas me conhecem também, que uh, tenho sempre essa parte infantil, porque estou sempre na brincadeira, sempre na risota, E gosto de proporcionar sempre um bom ambiente, uh, seja nas minhas aulas, seja na minha vida profissional, seja na minha vida familiar, uh, o botão está sempre ligado, não há é? hipóteses. Sempre ligado. Muito bem, eu tenho a certeza que seres um pai brincalhão também faz com que a tua filha se, sim, se, sinta, mais, sim, sim. É. se sinta mais criança, porque há muita criança aí que não tem oportunidade para ser criança, muitas das vezes, não é? Sim. Se do trabalho dos próprios pais, às vezes não há tempo para isso. Sim. No teu caso é sempre brincadeira. Sim. Ou não? Também sim. tens não, não. que. Não. Tens que ralhar um bocadinho. Uh, Esquecestei ainda um ponto quando estavas a falar das minhas profissões e eu já fui PSP durante oito anos. Uau! Wow. Não parece! Uau! Wow. Okay. <risos> ok! Por isso quando as pessoas dizem que eu estou ligado à dança, eu te dizem que eu estou ligado à dança eu digo olha, eu era PSP, depois foi stripper, depois então é que passei para, para a parte ah, okay. da dança. Durante uh, oito anos. Oito anos, sete anos, anos, anos. anos. Mas foste stripper, mãe? Ah! <risos> os, dia, os dias das mulheres! Vamos, vamos ah. investigar, vamos investigar. Vamos investigar. Ah é eu não sei, não sei se quero investigar. Não sei. <risos> Não, a parte do strip é brincadeira, tá Ah, ok. Só para, pessoal, só só para clarificar. só para fazer uma ligação uh, interessante. Não, mas sim, a parte da criança interior está sempre presente em qualquer um de nós. Acho que quando nós deixamos isso morrer, uh, quem está sempre ligado às artes uh, acaba por perder o brilho. Acho que é por aí. Tens toda a razão. Concordo, concordo mesmo contigo. Sofia, uh, tu já tiveste um projeto pessoal de pastelaria, hum. certo? Que era os engenhos de açúcar. Sim. E pá, e de repente em jangos de açúcar vem aqui uma olha. coisa de senha, não é? é de uma de coisa de senha. Já vamos ah, fazer aqui o brinde, já vamos fazer. Não, mas podem fazer ah, um, um brinde um de convidados e um brinde de relampada aqui. <risos> Ainda por se chamar amarelito, cor da relampada. Cheira bem. Um brinde. Um brinde. Cheira bem. Hum. Cheira à Lisboa. Cheira à madeira. Desculpa. Lino. Muito bem. Muito Lino, muito obrigado. Salve de palmas ao Lino. Yeah. Olha, vou descansar o meu no chão. Espera bem que o tapete não, não vir. Como estávamos a falar, em tempos de em tiveste tempos, este teu projeto pessoal de pastelaria, e agora és pasteleira num hotel, certo? Tu, eu gosto pelos traba pelo trabalho manual. <risos> veio da pastelaria? Hum, para este teu veio, projeto? Veio. Eu sempre gostei muito da ideia de poder criar algo com as mãos. Uh, acho que é... É fantástico nós, nós podermos criar algo, fazer algo. Um, e quando eu tirei psicologia, eu não exerci durante muito tempo, um, também porque não arranjei trabalho na área que eu queria. Eu gostava de trabalhar numa instituição com crianças, onde fiz o meu estágio, um estágio tanto académico como profissional. E depois, como não consegui ficar, um, tive a exercer ainda no privado, mas não era aquilo que eu queria. Não queria exercer só no privado. Eu preferia trabalhar de outra forma. E então Uh, comecei a procurar alternativas porque eu nunca nunca gostei de ficar sem fazer nada e, então eu inventava sempre coisas para fazer e então decidi tirar um curso de cake design porque era ótimo para poder criar algo fazer claro, um, exatamente. criar coisas mais uh, e então comecei aí comecei comecei a fazer fez vou tirar o curso um, e daí começou um, esse esse esse, um esse gosto sim e tive durante durante imensos anos a fazer bolso, durante muito tempo fiz em casa uh, e depois então surgiu a hipótese de abrirmos a pastelaria eu o Márcio e o meu primo o Fábio uh, abrimos correu bem durante algum tempo mas também devido à localização não depois a coisa claro. não não se deu, não se proporcionou e pronto e acho que quando as coisas não não acontecem como nós esperávamos, porque não era para ser e então partimos para, para outra coisa, para outro projeto. E pronto, mas sim, foi, foi a partir daí. Tenho a certeza que nessa época, ou até hoje em dia, as tuas filhas gostam de, de que a mãe saiba fazer bolos. Sim, é sim, isso. dá sim. sempre Portanto, já. Os aniversários, <risos> os os aniversários é muito, são assim muito sim, giros. É. <risos> muito fixe, muito fixe. Uh, Cláudio, Tu, portanto, és um mentor. Gostas-te de te de, de, de auto-intitular mais de mentor do que propriamente CEO ou diretor da Casey's Dance Studio? Eu, eu quando ponho mentor, ou quando digo mentor, hum. uh, é, é porque não gosto que as pessoas me chamem professor, porque ah, aula, professor. Ah, professor, exatamente. Não gosto que Muito me chamem bem. professor um, pai, e mentor, acho que foi a palavra que eu usei para comatar essa palavra de professor. Porque na realidade, eu dou aulas, mas uh, acima de tudo estamos a lidar com pessoas e com vidas e com corações e com claro. emoções e, e sentimentos e etc. E etc e Então é nesse sentido... Mas tem a ver com o meu estilo de vida e com aquilo que eu aprendi ao longo dos anos e com a minha família e de onde eu venho e do meu saio familiar, que Além das aulas que nós estamos a dar, e na nossa escola, nós temos o conceito de família. Sim, porque tu abriste uh, a Casey's Dance Studio com a tua mulher, sim, a Casey. Sim, sim. Certo. É ela que é a cara, eu é que sou a pessoa atrás de, nos backstage, uh, mas quando a palavra mentora é nesse sentido, de querer ajudar alguém a ser melhor. Uh, é, é nesse sentido que... Não gosto de autotitular de, de nada. Isso foi apenas uma palavra que usei para comentar o É mais pessoal. fácil os outros te darem títulos do que propriamente te não, não. não é? Sim. Sim. Muito bem. Uh, tu achas que... Fala-me um pouco da, da, da escola, uh, de onde é que surgiu a ideia, uh, portanto, vos... uh, ambos já faziam trabalho de dança, já, já, já atuavam, já faziam performance, como é que, como é que tudo Não. surgiu? esta ideia? A, Casey, a Casey é que sempre foi a cabecilha daqui da Casey's Dance Studio, uhum. sempre foi. Uh, eu sempre fui o suporte dela a lhe ajudar, a motivar, a arranjar as formas e os meios para nós conseguirmos alcançar este projeto. Um, eu posso falar um bocadinho dela, uh, do, do, do passado dela, que ela deu aulas uh, em várias escolas cá na Madeira, e depois decidi envordar para o projeto a solo, uhum. e o meu trabalho foi apoiá-la nesse sentido, um, encontrarmos um espaço, trabalharmos num espaço, levarmos porrada num espaço, uh, é ganharmos bom. os nossos alunos, uhum. e a partir daí fomos sempre crescendo, crescendo e este tem é um projeto de cerca de 4 anos, uh, creio eu, mais ou menos. Um, e então a Casey, que é como eu disse, é a que está à frente do projeto, uhum. ela é a que dá principalmente as aulas. Hum, e tem sido uma experiência muito boa, muito boa mesmo. É pena esta situação do Covid agora. Pois é, pois é que vocês uh, mas... estão a passar certamente algumas uh, algumas dificuldades, sim, como sim. grande parte dos espaços como toda, também, como toda, pois, a, como gente. toda a gente. Sim. É, é o que eu costumo dizer, eu, eu não costumo olhar sempre para o ponto negativo, é muito mal aquilo que nós estamos a passar, mas há sempre alguém pior que nós. Uh, por isso, claro. nós temos que ser fortes e nos aguentarmos mais uma vez nós já estamos acostumados a levar porrada, como eu estava a dizer, não, não, às vezes chego ao padel e digo, olha, se isto já nos aconteceu, o que é que será a próxima vez? Por isso é sempre assim. É, sempre. é isso, é, isso. é, é preciso assim. estar mesmo preparado até mentalmente, não é? Sim, e dependendo sim. aí da parte mental, uh, Sofia, tendo esta situação toda não é esta pandemia, uh, tu como tens background e, e estudos em psicologia clínica, como é, Tu adato, adotaste alguma posição a nível pessoal e lá no teu seio familiar com a tua família para, para, para continuarem a, a superarem estes desafios de, relativos ao, ao, à pandemia e ao Covid? Olha, eu acho que estes tempos têm sido extremamente difíceis uh, para muita gente. E hum, eu, pegando aqui no que eu estava a dizer, acho que há sempre alguém pior do que nós. não Eu também, eu também, sou, também penso assim... Um, porque acho que nós nós devemos sempre tentar fazer algo para nos sentirmos bem por causa do nosso equilíbrio mental, claro. emocional, porque mais tudo, não é. E eu tive um tempo sem fazer, sem fazer os, os bonequinhos, também porque passei uma uma fase assim mais complicada da minha vida. Mas depois durante o período da do, do primeiro confinamento e depois aos poucos comecei a, a voltar porque acho que se nós arranjarmos algo para fazer é uma forma de ocuparmos a nossa mente uhum. é, podermos criar algo é, podermos aprender algo diferente acho que é sempre positivo e, e se calhar muita gente que sofre um bocado a nível mental porque não tem algo a que se agarrar não ou... estimulam também o cérebro exatamente, não, é? não estimulam exatamente. e hum, fazer, ter, ocupar a mente com, com algo, criar algo fazer, arranjar um hobby, qualquer coisa uhum. seja cuidar das plantas, qualquer coisa uhum. acho que se, se muita gente, se calhar, tivesse adotado um, uma posição mais positiva. Sei que é difícil, que as pessoas todas têm vidas diferentes e têm problemas diferentes, mas acho que isso me ajudou bastante também a, a passar o tempo e fazermos coisas em família. Estamos fechados em casa. Claro, exato. Arranjamos sempre qualquer coisa para fazer, brincadeiras. As crianças também animam um pouco, não é? Apesar de elas também estarem estressadas com isto. Mas claro, é normal. Acho que nós temos que arranjar sempre algo de positivo. Temos que uh, tentar tirar a partir das situações, por mais difíceis que elas sejam, nós aprendemos sempre com elas, e acho que isso é positivo, mesmo uhum. que seja uma coisa má, e já passei por coisas bastante complicadas, uh, acho que se tirarmos algo de, de positivo, um, teremos sempre uma aprendizagem, algo para depois é o que nos dá a capacidade de, também de resiliência, nós, claro. nós uh, nos conseguirmos adaptar e ultrapassarmos as coisas, por isso sim. Portanto, este teu hobby, uh, é que chamas chama hobby, é um sim, hobby sim, mais sério sim, também, sim, sim, não sim. é? <risos> Mama Bear Baby Toys. Há quanto tempo é que já fazes estes bonecos? Olha, vai fazer 3 anos agora. 3 anos. Porque eu comecei o projeto quando estava grávida da minha filha mais nova. Okay. Porque um, a, a ideia surgiu-me porque eu não queria nada que ela tivesse brinquedos de plástico. Nós já vivemos num uh -huh. mundo tão plástico, não é? Temos uh -huh. plástico para tudo e mais alguma coisa e eu detesto brinquedos de plástico. E então eu queria que, que ela tivesse algo mais orgânico para brincar, brinquedos de madeira, coisas em tecido, um, e então comecei, uh, inicialmente comecei com os mordedores em madeira, que pronto, quando ela era mais, mais pequena, e depois também Exato. vai evoluindo com ela, depois agora os bonequinhos É engraçado que a inspiração <risos> parti da tua filha. Sim, sim, parti, sim. Sem dúvida. Muito bem, é por isso que também o projeto tem, tem é, mais é uma paixão, criança, não é? Sim, sim, e é uma coisa sim. tanto pessoal. As e crianças inspiram-nos. Inspiram-nos é, é e piram-nos. Não gosto, é? sigo... piram-nos e piram-nos. <risos> eu sigo muitas, muitas páginas de, de vários projetos uhum. e. E eu vejo que há muitas mães recentes que desenvolveram projetos no, na licença de maternidade, quando estavam em casa, e é muito engraçado, porque realmente o facto de, de ter uma criança ser mãe, leva-nos também a pensar de outra forma, muda completamente. Quanto tempo para fazer um boneco destes? Claro que vai depender do tamanho do boneco e tudo Sim. mais, mas no pior, não digo no pior dos casos, mas dos casos mais demorados, um boneco destes pode demorar quanto tempo? É assim, se eu fizesse se eu fizesse o boneco de manhã até à noite, se calhar demorava para uns 3 dias, ou 2 ou 3 dias, mas eu okay. não consigo, não, não tenho vida para isso, claro. não consigo fazer isso. isso estamos a falar de, duas de manhã semanas. à noite 12 horas ou estamos a falar não. mesmo 24 horas? Não, não, tipo 8 horas de trabalho. Ah, 8 horas de um trabalho, 2 ou sim. 3 dias para fazer um boneco. Sim, sim, sim. mas eu não consigo porque não, eu tenho uma vida muito ocupada, muita coisa. E então não demora, às vezes demora duas semanas ou mais, depois às vezes também o material não está disponível aqui, tem que mandar para buscar, claro. às vezes também demora mais tempo por causa disso. Exatamente. Cláudio, estávamos a falar que as crianças uh, inspiram-nos e piram-nos, <risos> mas, mas lá na escola também uh, lidam com muitas crianças, Sim. não é? E lidam com muitos pais de crianças. Sim. Ui. E a minha pergunta é: Ui. é mais fácil cativar os pais das crianças do que as crianças em particular? Não. Eu, eu, se calhar, sou cúmplice e dou-me bem com toda a gente, <risos> e quando eles não se dão bem comigo, faço vos ajudar-se bem comigo. Mas é, é claro que é mais fácil trabalhar sempre com as crianças. Eles vão sempre olhar para ti como a pessoa responsável, por isso tu dizes não, é não. Dizes um pai é não, pai. mas porquê que é não? Não, não, não, é, não é dessa forma. Claro que sim. Uh, mas sim, é mais fácil lidar sempre com as crianças, ou os nossos alunos, porque... Há sempre aquela hierarquia carqueira não, claro, uh, Com os pais, já não acontece isso. Mas é normal, em todas as áreas, vai haver sempre pais que são facilitadores e há outros uhum. que não facilitam assim tanto. Uh, há pais que ambicionam mais atenção e há outros pais que uma simples folha é suficiente. É, é por isso que aqui que contrabalançar em ambos os sentidos e tentar perceber e agradar a, a todos. Nós não estamos aqui também para agradar a todos. Claro que Nós sim. também temos que, ninguém, posição, temos que manter a nossa posição nossa posição, como escola, como cases in studio, e, e a partir daí trabalhamos. Mas sim, temos pais difíceis, temos pais menos difíceis, temos pais que são espetáculo. Temos pais que até nem às vezes nem querem ser de lá, mas hum, trabalhamos dessa forma. Crianças é sempre mais fácil de trabalhar. Estamos a falar em crianças, mas de facto a Casey's Land Studio não é só para crianças não, também. Não. Adultos podem uh, ingressar nas aulas Sim. e a idade e mínima dançar. são os três anos e depois. O máximo não há... até, até, até, até, até, <risos> até os ossos. Até haver força e até ficar até os bem <risos> e dar para abanar, não há. É? Até aparecer as ossadas. Não, mas... É, não, mas, há, regra geral, temos... as crianças ou os estudantes são sempre a maior. Fatia, 80% portanto, da escola. 80% da escola. 80%. 80 da escola, 80 da escola uh, tem, se pensarmos, a nossa escola tem mais ou menos cerca de 115 alunos, apesar que já houve algumas desistências com esta situação da Covid, uh, mas que sejam 100, uh, 80% desses sangue, que são 80, uh, são crianças, adolescentes e jovens. Todos esses estudantes. E entre essas três categorias tens consegues dizer em qual a maior quantidade de, de qual categoria? Tu achas que mais. Cerca de 40 a 50 alunos são dos 3 aos, dos 3 aos 5 anos. Há muita procura. Claro. Há muita procura. Por isso é, é bom, é até é bom nós hoje em dia dizermos isto: que nós fechamos inscrições para essas idades. É onde que a é turma que nós temos que fechar. Temos três turmas. Já está completamente uh, cheia mesmo. Cheias, há lista de espera. O que é bom. Uh, não é bom para os pais que têm que esperar por uma vaga claro. porque mas nestas fases nestas faixas etárias há sempre a entrada e saída de alunos ou porque fica aqui seis meses e depois não está a gostar então sai entra outro uh, mas é engraçado que nesta faixa etária dos 3 aos 5 há muita procura e por isso mesmo nós temos que fechar as inscrições uh, para estas turmas são só três uh, dessa forma que acredito que a grande uh, parte de grande ambição de, de, de não digo estou aqui a generalizar, mas grande parte dos pais, quando tem uma menina, dizem epá, a minha filha dava uma bailarina mas Ah sei, não, nunca é uma então, é mesmo, é por, nunca, nunca, nunca É que a, a Sofia nunca, nunca, nunca pensou nisso. Mas, mas há, há de facto muitos pais que pensam desta maneira e provavelmente escolhem logo a dança como primeira opção de atividade extracurricular, por exemplo, ou extraescolar. Uh, portanto, achas que é por isso que existe é, grande... É basicamente pela influência e imposição dos pais, não há é? claro, Ah, ela gosta exatamente. de dançar. Claro, quando, claro. quando os pais vêm com <risos> o pai de nós... Será dizes, que gosta? Não, ela dança imenso lá em casa, você tem que ver... Nós já vamos a cá, vamos ver como é que provavelmente corre Provavelmente não dança, provavelmente tiram as almofadas Nós, vamos dar, de, de, nós damos, de, usamos sempre a nossa e... filha como exemplo. Uh, a nossa filha também pertence à k Stand Studio. Uh, é aluna de bala de balé iniciação e de dança criativa. E ela, quando iniciou, ela teve para aí seis meses e disse: Mamãe e Daddy, não quero mais dançar, não quero mais isto. Okay. E então foi: disse, "Não queres, mas também não vais para a escola. Que é mesmo para criar o desejo. Ok, não queres, também não podes pertencer a este mundo. Então saiu, nós somos rigorosos nesse sentido, até ela perceber que queria mesmo. E agora ela quer mesmo e está lá sempre empenhada. Claro que cinco anos fazem sempre as pessoas estar felizes, mas está lá empenhada. Yeah, e existem imensos alunos como ela, que não querem, saem, depois, uns depois tempos, um ano depois, voltam. Sentem saudades. É. Mas uma mulher que vai para o balé, uma menina, desculpa, eu já tentei pôr a minha filha no balé. Também é. Mas não <risos> ficou muito bem. Ela chegou ao balé, ela viu uma mesa de pintura, começou a pintar e não quis ir. E não tinha um dinossauro. Sim, mas a verdade é que a dança seja dança clássica contemporânea, para aí fora ginástica também, ajuda muito na postura é na postura é no corpo, o exercício físico faz bem e o quando pensei, claro que eu fui à, àquela loja, não vou falar o nome, que tem aquelas maiões todas, aquelas coisas todas, e pensei, ai, ah, a minha filha ficava linda com isto. Pois, Mas quando pensei numa, no, numa atividade, pensei no convívio com outras crianças, sem ser as crianças da uhum. escola, porque eles estão ali muito uhum. as mesmas pessoas, e isso depois pode ser um, um entrave num, numa transição futura. Achei que era importante o convívio com outros meninos, outras vivências, e claro. também pela questão corporal. E física, mental, psicológica, por aí fora. Portanto, Casey Studio. Yeah, Casey Dance Studio. Vamos, vamos passar a um joguinho. Ok? E o joguinho deste episódio é. a tra... Não é a trama ou não é a tramas? É a trama ou não, não a tramas? Não é, não é, não é, não é porque não tenho regionalismos prontos. Que? Taça Tibetana dos Assuntos. Mas vamos anunciar isto como deve ser. Nossa, já estou a ver ali ao fundo quatro copos. Taça Tibetana dos Assuntos. <risos> <risos> então o que é que é isto? Isto é uma taça tipo tana. Eu acho que dá para perceber. <risos> é. okay. Dá okay. para lançar <risos> macumbas aí dentro. É? É verdade. Sei, dá para, dá para fazer muita coisa com este. Sim. Sim, uns sons maravilhosos. E tem aqui papoengos. E nestes papéis estão escritos hum, temas, temáticas em geral. Portanto, vocês vão tirar um papel cada um, vão dizer o que é que está aqui escrito e provavelmente faço uma pergunta, assim ao colhas relativamente a este a este tema. Pode sair de tudo. Portanto, vamos lá ver o que é que sai. Vamos aqui começar pela Sofia. Sofia, força. Vamos começar por ti e depois vamos ali ao Cláudio. O que é que será? O que é que será que vamos falar? Religião. Religião. Ok. Religião. És uma pessoa espiritual ou nem por isso? Espiritual, sim. Religiosa, não. Não. Não, não. sou. sou ateia. A sério? Sim. Ok. Não acredito em Deus. Queres falar. Estás à vontade para falar o sim. porquê? Sim. Ou... há pessoas que não, de facto não têm vontade, mas. Mas porquê que não eu, acreditas eu em, em Deus? Eu existia numa família católica uhum. e uhum. minha mãe católica, meu pai, minha era a minha avó, toda a gente. Mas não. Eu acho que se existisse um Deus, uma figura de um Deus havia há tanta coisa que se calhar não acontecia, não é como as pessoas vêm um Deus, aí não, não acredito. Eu acredito mais que nós temos tudo dentro de nós, Eu acredito na força do universo, no, no... acredito Nessas mais energias. nisso, no, no, no, numa parte mais mais energética, mais uh, espiritual daquilo que nós somos, daquilo que nós trazemos conosco, do que em Deus não não faz sentido para mim. E, desculpa lá esta pergunta a ser muito pessoal, mas batizaste as tuas filhas? Não. Não batizaste? Não. Muito coisa. contra a tua família, de certeza? Também nunca me pressionaram para isso. Ok. há, há vai, sempre mas... famílias que, que, que tem não, que ser, tem não. que acontecer. Mas eu também sempre marquei muito a minha posição e nunca tive problemas com isso, por isso também não, não, não, não me massacraram com isso. Às vezes perguntavam, ah, devias batizar, vê lá. ah não, já sabem que não, não. Batiza okay, que vai acabar bem. com as escola, Ah aí é verdade essa conversa, sim. essa conversa maravilhosa. Vai dormir melhor, é exato. Batizado vai dormir melhor, sim, vai dormir E os demônios não vêm nem nada é do é género, verdade, portanto, é exatamente. É Ou meter tesouras de da. como é que era? De meter tesouras de bosta. Eu nunca fiz de isso porque já Estou a descobrir todo perigoso. o novo mundo hoje. É isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, é, é, muito não, perigoso, não, é verdade. Não. Mas há pessoas que fazem isso. É, é muito é estranho. Há pessoas Sim, uma tesoura aberta. Mas pronto, uh, para todas as pessoas que são católicas desse lado, respeitamos todas as religiões claro, eu e eu as não religiões também. Claro, portanto, portanto, não, não, aberta, não tem nada é a ver com, com o respeito. Nunca ouvi falar disso. Contra vampiros, contra vampiros. Contra vampiros. Eu respeito, eu respeito toda a gente. Quem, quem, quem tem a sua crença é católico. Já aconteceu alguma, alguma, algum episódio no qual demonstraste que de facto não acreditas em Deus e houve alguém que quis te converter já? Porque há muito esta. Há pessoas que são, gostam de converter as pessoas. Não, têm esta missão. Nunca passei por isso. Se, é, se calhar uma pessoa na minha família que diz Ah, mas se rezasses, se calhar. Não. Pede a Deus E quando as testemunhas de Jeová batem à porta? Ah, o que é que não. acontece? Não abres. não. Não, <risos> eu, eu abro, não. que acabar no Se alguém bater é à porta eu abro-nos, não. Não, obrigado. Lá sou o So, elder Elder. elder, elder. É, é verdade, nós não dissemos, mas de ah, facto isto, isto é. Isto é wildcard. É, é isto é uma wild card. É só beber. É só beber. É, é portanto, isto é, é é, portanto é respondeste e bem. Como não acrediteis em Deus, és castigada. Vamos a isto. Ah, okay. Um, é um shot e três alvearias um e dois painels. É Castigadas são três, mais três. Oi. Epa, epá, epa. É é é é não calma, não. calma, calma. Eu aceito só este castigo, não é? Vamos a isto, vá. Umas palmas para ela, vá. Yeah, yeah, yeah, yeah! tá. Fácil. Muito bem, muito bem. Cláudio, faz as honras. Olha, vais fazer aqui uma macumba. Oh. <risos> Era engraçado se saísse outra vez. Ou oh, paranormal. que, é que será? O que, é que será? Olha, paranormal. Oh. Vai acabar com o exorcismo isto. É. Vai acabar com o exorcismo. Cláudio, alguma história? provavelmente contaste ou não contaste, de algum episódio paranormal que possa ou não ter eu acontecido. agora aquela ti. música dos Eu, por acaso, é. ao, contrário, ao contrário da Sofia, eu, eu sou uma pessoa muito que acredita muito em Deus e acredita que nós estamos aqui por uma razão. Um episódio paranormal, não tenho... Uh, nenhum, mas lembro-me quando era miúdo, uh, adorava ouvir as histórias uh, de oh, espíritos tal. e espíritos, sempre foi muito ligado <risos> a isso quando era miúdo. Uh, e sim, tinha uma pessoa na minha família que supostamente fazia fatiços e, e era brochedos e cenas afins e cenas assim. Eu acho que, eu acho que, eu acho, uh, eu acho que todos têm uma tia, uma tia-avó. Eu tia tia era uma tia-avó, acho que era uma tia-avó. Minha mãe contava-me episódios que via velhos. Não no me lembro da minha mãe mentir em toda a minha vida. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito reta e muito honesta e quem a conhece sabe que ela é assim. Uhum. Uh, por isso eu acho que ela não ia também estar a inventar. Um, estas coisas, mas as histórias que eu via era através dela, e eu podia sempre para ela me contar, ela não gostava muito de contar, via que ela não ficava muito confortável quando contava estas coisas. Mas tinha assim uma tia-avó, creio eu, uma avó, ou uma bisavó, que lançava assim umas macumbas mas nunca assisti nada paranormal. Não ser quando a minha mulher acorda de manhã é uma coisa. É paranormal. É paranormal. É paranormal. É pá. Isto portanto é mesmo para limpar todas as empresas o mau olhar. É vermelho. É vermelho. É vermelho. O olhado chama-se olhado roxo mas o vermelho. Vá chamar-se purificador. O purificador. Ou seja, purificador. Opa. É, é, é, é. para aqui para o lado. Vamos fazer, vamos fazer mais fazer um classão. cada. uma Ui, vamos fazer mais um cada. Sofia, o que é que será que vai sair daqui? Ainda Se sair música, pensar. vamos saber o passado de cantora da ah. de Sofia. Vamos <risos> a isso, vamos a isso, vamos a isso. Viagens. Viagens, ok. Sofia, és uma pessoa muito viajada, viajas muito o mundo. Olha, não sou muito viajada, mas já fiz algumas viagens. Qual a tua é. viagem favorita e porquê? Que já fiz até uhum, agora. já fizeste. Uh, Itália. Uh, já fomos a Itália, eu e o Márcio já fomos a Itália duas vezes. E... Oh, e é, por é quanto tempo? As, por quanto tempo das duas vezes? Olha, a primeira vez, acho que fomos das duas vezes, fomos uma semana. Uh, mas a primeira vez não tínhamos a Amélia ainda e então fomos... Um, fomos de comboio uh, conhecer várias cidades. Okay. Uh, fomos, começámos em Roma. Depois fomos para Florença, uh, depois fomos a Turim porque queríamos ir visitar o Museu Egípcio, fomos lá de propósito okay, okay, um, visitar o museu, foi mentira. e depois fomos para Milão, e, mas Milão foi a cidade que nós menos gostamos. Ok. Uh, Alguma razão em particular? Em, tanto em termos uh, arquitetónicos como Sabes, Roma tem tem assim um encanto é, é uma cidade muito bonita tem, tem tem coisas para ver fantásticas Florença também Florença é linda demais um Paulo. só na não, não fomos a Veneza ainda queremos lá voltar um, mas Milão não Olha, nós não também tivemos uma má experiência com a senhora da casa onde nós ficámos ok <risos> isso que também ajudou mal chegámos lá porque o meu telefone morreu quando chegámos a Milão e eu não tinha escrito o sítio onde nós íamos ficar. Hum. Um, então nós entramos num comboio, depois perdemos-nos e, e para voltar ao Ish. sítio, depois a mulher já estava a se traçar connosco. Olha, foi mesmo assim o um filme. Isso eu imagino. <risos> então, a falar assim. Ela, ela mandou-nos mensagens. Com as mãos ela... em todo lado. Ela mandou-nos mensagens e dizia já me. Ah, de cato! Desculpa. Ela disse: ah, Já me vou deitar, vocês já deviam ter chegado, eu não, não vou esperar para vocês. E o Márcio já: Vamos para outro sítio, já não quero ficar lá, não quero saber dessa mulher. Não, foi uma confusão. Mas, mas Olha, sério. para isso, eu ter te assim as chaves que eu tenho aqui. <risos> pá, e, e abri as outras portas, ias para uma casa qualquer, não havia <risos> problema. É pá, é Mas antes de beberes, portanto, eu agora quero tentar arranjar uma desculpa para o shot, mas. Uh... Ah, é verdade, essa chave tem a ligação, é isso, portanto, vou-te dar esta chave, essa chave, porquê? É, este, este é um as... objeto, este é um objeto, porque alguém pediu-me para trazer um objeto assim Exato. para aqui. Oh, uh, Mentiram-te. Uh, uh, oh. mentiram me enganaram, me enganaram -me, me me bem, enganaram disseram, olha, oh. traz um objeto oh, olha, e estas eu... cha chaves do estúdio, foi <risos> não, isso? Não, para casa da escola, para casa da escola, uh, mas depois tinha que ter algum significado, não podia ser só as chaves da escola, então lembrei-me as chaves abrem portas, mas da mesma forma fecham portas. E muitas vezes nós precisamos abrir portas na nossa vida e também fechamos portas na nossa vida para vários ciclos que aconteceram. E espero bem que esta porra do Covid seja uma porta para fechar para sempre. Completamente. É, que... E que seja ainda este ano essa sempre, porta, que essa porta seja garantidamente. fechada. Garantidamente. Uau, isto foi poético. Yeah. Foi, poético. Foi, poético. foi purificador. Foi purificador. Foi purificador. Foi purificador. Foi purificador. Oh, meu Deus. Sofia, uh, Sofia. Okay. Uh, ao, é. é. ah. ah. ao fim do Covid, ao ah. fim é. do Covid. Ao ah. fim do Covid, ao fim do Covid é verdade, é. É. é verdade. Ao fim do Covid, espero que a porta tenha sido aberta. Vocês ficaram lá nessa casa? Ficaram. Ficaram. A senhora já estava a dormir atenção, senhora Já estava a dormir. Já estava a dormir. Já estava. Não, mas a a chave debaixo do tapete. Quase. Olha espaço. Espaço. Uh. Agora outra vez a música é das shares corrects! Espaço espaço, espaço, espaço, espaço, espacios, Paranormal, espaço Pá Para Para <risos> Para Para vai ter válido, lá. Vá Eu vá acho desavolar. que espaço paranormal, tenho que fazer esta pergunta. É tu acreditas em alienígenas? Eu acredito que há sempre vida um, fora daqui. Nós somos os únicos aqui, garantidamente. De ser os únicos privilegiados. Então, provavelmente não tenhas de corpo físico, se calhar tem um corpo celestial, espiritual. Uh, mas acredito que sim E achas que eles já estão entre nós? <risos> eu acho Eu, eu acho... acho que vivo como eu, um, mas tudo tu bem és... <risos> Tu és meio marciano Eu André. sou meio marciano, para isso Eu adoro o espaço verdade És um infiltrado Acho que há muito para descobrir imenso Vai ser impossível, não, vai... não nos vai competir A nós descobrir isso E vai ser impossível para o ser humano descobrir o que se passa lá fora <risos> nós podemos descobrir uma coisinha, tipo um 0.00001% daquilo que há lá fora. Porque... Tu achas que o ser humano não tem mesmo capacidade de compreender não. todas as hipóteses que possam existir não. lá fora? Não. Mas, mas eu, é que, eu, eles é que vêm nos conhecer, tu não sabes. É, nós não vamos lá chegar, mas eles vêm se, era, se calhar que assim com mais uns 5 purificadores, uns chás o gajo, ah, o gajo eu já que tu, começa de a fluir, já De repente é o, o alienês já... oh, não aparece. Espaço, de repente o desde não aparece. <risos> <risos> tu achas que durante a o a, nosso espaço de vida, não é? Até, até partirmos, todos nós partimos, até nós partirmos deste, desta realidade, deste nós ainda dia. iremos ver o ser humano em Marte? Olha, olha. Ah, já temos lá umas maquininhas não é? Temos alguma robôs, aí, um robôs lá andar. Um, a andar, faça milho mano. no nosso espaço de tempo de vida, nós, se calhar, não, não sei. Eu vou durar por aí, mais tenho 36, se calhar mais uns 40, não quer durar muito mais do que isso, uh, mas não sei, não faço o mesmo a, milho, não faço a, milho, não faço a acredito que sim. Traz lá ao short marciano, traz lá o short marciano. <risos> mas tu, tu ias dizer uma coisa, André. <risos> Eu acredito que sim. Eu gostaria imenso de Eu acho que em 10 anos. Ah, pá, é giro, não é? É, é sempre giro. Eu também gostava imenso. Mas se nós demoramos, tenho 36. Demoramos 36 anos. Falar, sim, sim. Poxa, 36 já. anos até meter a porra de um robô lá. Sim, sim. Mas um... atenção, com os 36 anos. Mas agora, foi, foi a evolução é uma muito lenta. É se se calhar, sim. calhar, Eu gostava de ter a mesma sensação que eu. Eu vou mudar a minha resposta. Se, se calhar, sim. Se calhar, calhar, sim. Se calhar, sim. Olha, claro. com licença. Oh. Olha oi, os oi, marcianos! Aos marcianos! Os marcianos! Os marcianos, sim, os marcianos porque... não estão cá. Porque é vermelho! É vermelho. Oh. Ah, ah. A, Marte. Marte. a Marte, em geral. Marte. Mas eu, eu gostava imenso de ter a mesma sensação que o meu pai, o meu pai teve a ver a Madeira, que eu ainda é preto e branco, e o sinal muito mau e fraco a ver no dia seguinte quando o homem pisou na lua. Hum, eu gostava imenso de ter essa, acaso, essa mesma sensação. Seja. Não no dia seguinte, mas em direto. Agora, agora, agora a teoria da conspiração, mas será que pisou? Será ah, que pisou sim. mesmo? Eu acho que pisou, mas as imagens não são aquelas. E agora vamos entrar em teoria. Na realidade, Michael Jackson está vivo. E o Elvis também. O Elvis deve ter uns 150 anos já. Eles continuam vivos, a música deles continua a passar. Está bem, mas isso é poético. Estou a dizer fisicamente, estou a falar biologicamente. Estou a falar. falar disso. E por falar em biológico e, e nutrição e tudo mais, a Sofia é, é vegan. Sim. És vegan. Oh. Há quanto tempo és vegan? E porquê a mudança? Um, Porque é uma grande mudança. Sim. Então é assim, eu, eu já não como carne há... A... Cerca de 11 anos. Oh, 11 então, anos, sim. uau! Oh. Eu deixei, deixei a carne primeiro, mas continuai a assim ser para comer peixe e bom. ovos. Certo. Oh, meu Deus. Mas, entretanto, eu tenho uma filha que ficou doente. Um, e nessa altura eu comecei a pesquisar uh, imenso. Eu fiz um, um, um trabalho científico de, de pesquisa e de estudo uh, sobre a alimentação e então resolvi também mudar retirar tudo o que é de origem animal Na porque... altura já estavas a estudar nutrição? Não, não. eu não. comecei eu entrei na universidade em nutrição este ano Ah ok, ano muito recente então Sim, é. mas, mas comecei agora uh, porque hum, acho que todo, toda a evidência científica me leva a crer que uh -huh. o facto de nós consumirmos hum, animais e alimentos de origem animal só nos faz mal um, devido ao, ao estado em que as coisas estão e à produção em massa hoje em dia. Sim, claro. um, sobretudo das carnes, e carnes, peixe, ovos, é, é, é tudo. Um, e, ou seja, todas as doenças crónicas um, têm uma base, a sua origem é estar naquilo que nós estamos temos. Sim, temos nós no nosso Nós somos o que comemos, não é? E somos é mais, sem dúvida. É, e a nossa saúde reflete exatamente nisso. Um, e, e, e na altura que, que a minha filha ficou doente, uh, mesmo quando estávamos no hospital, eu me a alimentação dela também, ela depois voltou a comer coisas que na altura que estava a fazer tratamento não, não comia, mas... Ela, ela também faz uma alimentação Mais, mais vegetariana Do que, do que vegana vegan, sim. Sim. É a única é... vegan lá em casa Estou o Márcio a... não te acompanha. Estou a convertê-lo. Convertê Aos poucos, ele diz-me assim: Coitado do Márcio. Ah, isto por A casa é boa. Coitado do Márcio. Ai, o meu bifinho. Ainda não agora mas eu como o seu é. um bifinho quando lhe apetece. Não, mas ele diz-me assim: Aos poucos já me estás a levar pelo caminho. Pronto, mas é, é, é positivo. <risos> isso fez com que tu também explorasses mais o mundo da, cozinha, da culinária, não é? Portanto, Sim, eu já gostava. consideras-te melhor cozinheira depois de tudo. De, de, de, de... de te? De te? Apá, de te? A língua estava a travar. É isto. Lênio, é eu acho que é mais isso. Eu de te, de te... tornares é uh, Sentes-te melhor cozinheira depois de te uh, tornares Eu vegano. acho que a, que a cozinha normal é muito limitada. No, uh, comer carne, peixe, ovos todos os dias, acho que é muito limitado. Uh, porque há tantos alimentos, tantas especiarias, tanta coisa que nós podemos explorar, uhum. que como é carne de peixe aos todos os dias não, não não abrimos, não há hipótese para isso e hum, há tanta coisa boa que se pode fazer e comer que não sejam animais que pronto claro que fui, fui apurando, por antes não é e, e, o simples pronto, facto eu... de transformar um tofu por exemplo que Pouco ou nada sim, tem de ser já A está no Exatamente. E o tofu tem muitas possibilidades para, para, para transformar, até se fazem sobremesas e tudo. Com, com to... Não é só tofu. Não só é tofu, tofu, tem, tem um mundo aí por explorar. E sim, tudo mais. sim, sim, sim. E tu entraste em nutrição na universidade devido a este teu gosto de explorar mais esta componente? Sim, e, e mais pela vertente da saúde. Porque um, o facto de ter tido a minha filha com o cancro um, fez-me querer ensinar às pessoas que um, nós, podemos, nós podemos viver com saúde e, se calhar, viver mais tempo com saúde. Não precisamos de chegar uh, a uma certa idade e ter aquelas doenças. Já, parece que já está tipo, toda a gente à espera: ah, vou chegar a uma idade vou ter diabetes ou vou ter uh, um cancro. Ou, e, e nós podemos Sim. evitar isso com aquilo que nós comemos. É uma doença do estilo de vida, são doenças do estilo de vida, as doenças crónicas. E, e pronto, claro que nas crianças, depois os médicos dizem, ah, mas não tem nada a ver com a alimentação, não? E o que me chegou em mim foi um, um nutricionista uh, no IPO, quando, quando estive lá no IPO, me dizia, eu fui, a primeira coisa que eu fiz quando lá cheguei foi pensar, Oh, nós estamos aqui a minha filha vai fazer tratamentos foi-lhe mudar a alimentação completamente foi, foi logo o meu pensamento e eu fui falar com o nutricionista e ele disse não ela pode comer tudo o que ela quiser não não não e aqueles comem isso come isso e então foi a partir daí que eu comecei a dizer não não pode ser e pronto e comecei a, a investigar e, e depois hum, como queria sempre aprofundar mais e, e aprender mais decidi então tirar a nutrição e, Poder trabalhar nessa área. Muito bem, só para fecharmos este, este, este parênteses, não Mas é? Aqui só do vegano. Ve... <risos> sim, claro, sim, claro, sim, Muito bem. Mas para fechar este parênteses da, desta, deste estilo de vida vegano, como é que tu fazes para a vitamina B12? Toma que... suplemento. Toma suplemento. A todos Amélia o... também é vegana. Sim, todos é os dias? Canina. Tomam suplementos todos não os dias? É ou é... Os dias. Não é preciso. Basta tomar uma vez por semana, porque aquilo tem, tem uma dosagem. E basta tomar uma vez por semana, não é preciso tomar todos os dias. Muito bem. Okay. E, e também, ah, deixa-me dizer, há carnívoros que não têm. Aliás, não a maior têm parte das Não tem níveis suficientes Não tem o nível de B12 <risos> num nível normal. Porque as pessoas acham que comendo carne tem tudo os seus níveis todos direitinhos, mas isso não é verdade. Mas não é, não é verdade. Isso é um mito. Exato muito bem como também grande parte dos suplementos não é as, as pessoas tomam suplementos por falta de alguma coisa ou outra e muitas sim, das vezes tem tenho... uma tem uma um, pronto um estilo de vida normal e <risos> normal como quem diz carne peixe tudo, tudo sim mas há pessoas que, é que tomam suplementos carne, Se calhar já não é como antigamente como antigamente exatamente, como antigamente, exatamente. Se calhar a falta desses, desses nutrientes essenciais que que, ach, que achamos que na carne vem tudo sim como é feito uma grande produção uma grande massa esta produção extrema, se calhar faz com que os alimentos já não tenham os mesmos componentes. Claro, até os, já próprios, não os, próprios animais, os próprios animais, sim. há muitos anos, obtinham a B12 através do solo. Uhum. Mas hoje em dia, já não, isso já não é possível porque o solo já está tão subexplorado e contaminado claro, que os próprios animais são injetados com o suplemento B12. Portanto, mas também na altura só comiam um porco na altura de Natal, não, era só... Só matavam o porco, faziam uma matança do porco na altura da de festa. Não é? De vasco de uma comer carne no dia de festa. Festa. <risos> Cláudio, uh, para nós terminarmos aqui a nossa conversa, fala-me, a dança surgiu-te quando conheceste a Casey? Hum. Ou já, já, tinha, já, já gostavas de dançar antes? O bailarico, era aquele bailarico, não. A Casey surgiu após a dança. Mas quando é que a dança surgiu? Não sei. Sim, porque entretanto, entretanto jogador numa de vôlei, noite romântica, PSP, portanto já foste tudo isto, mas a dança estava sempre lá, sempre gostosa. Sempre assim, foi uma área que eu gostei, desde miúdo, da mesma forma que Olha, as meninas vão para o balé, os meninos vão para o futebol. O futebol. Por e fui obrigado, entre aspas, pelo meu pai a estar no futebol durante anos. E depois tinha muitos amigos meus, meninos e meninas na altura, que estavam na patinagem artística. E eu sempre quis ir, e a seguir a minha mãe apoiou-me nesse sentido. Estive na patinagem artística muitos anos. Tive bons resultados e foi algo que sempre gostei e, a partir daí, sempre ficou essa veia uh, ligada ao mundo uh, da o dança. Ao mundo mais artístico, que não depois é? Depois surgiu Sim. a oportunidade de ir para o Conservatório uh, das Artes, uh, fazer o curso profissional de dança e depois enverdar, por acaso, divergi se não, não enverdou, divergi do mundo da dança, que foi para, para a PSCP, mas foi algo na altura, conhecer a Casey no Conservatório que já fui criando, criando, criando, até quando deixei a PSP de vez. Um, foi quando comecei aqui a me dedicar mais à dança. André, André, um passarinho, um passarinho, como a Flor costuma dizer, um passarinho, disse que há uma história assim meio Oriente no, no passado aqui deste convidado, com a Casey. Podes contar como é que vocês... Olha, escolheram? já agora! Um passarinho. Como, como é que como se conheceram? Sim, como é que começou... Não a... é hilariante. De hilariante <risos> não tem Não sei, tem foi nada. acontecer. O passarinho veio e disse... Um passarinho. Eu, eu acho que conheço o passarinho. Eu estava é no segundo ano do conservatório e a Casey estava no primeiro ano. Uh, e posso explicar qual foi a minha primeira reação de... em relação à Casey. E, sim, é. não ao amor uh, uh, que, que houve, não houve amor logo à primeira. Portanto, hum, não há amor à primeira vez. Não, Neste não. caso, não foi. Eu, quando ela chegou ao pé de mim, pé de mim foi quem esta cagalhona que vem para aqui? Ah! Não, a KC, quando surgiu. Pronto, quem não sabe, Conservatório uh, temos que fazer audições uh, para entrar no curso profissional, que é super difícil. Um, não é? Um, Pá, só de mexer. É bora. É isso. Não, é obrigatório, é regra claro. fazer as audições. Uh, e então eu fiz as minhas, eu já estava no segundo ano, quando a Casey vai ingressar no primeiro ano e ela faz as audições dela e vejo, tipo, Casey vem de um historial de ginástica acrobática, campeã nacional, Ué. medalha de ouro do, dos olímpicos <risos> e nem sei o quê, em um background, e depois chega ali a audição, não é dança, ela mete um tapete de, de ginástica no chão lá no, no, no estúdio, onde vai fazer a audição, a audição é aberta para toda a gente. Hum, e depois eu disse, assim, quem é esta gaja que vem para aqui <risos> armada em vedeta já? E pronto, já a primeira uh, imagem que eu tenho da Casey é essa, uh, de tipo, mas, né, acho que abraços para cima, direitinhos espargatas e alongamentos, e virá lá que a caçar já pernas aqui em cima, <risos> a senhora, espetáculo. Uh, mas depois só para aí já estava no meu terceiro ano, já estava a acabar até. Uh, já... Não, foi quando estava a acabar, uh, estávamos a, faz... a fazer a PAP, que é a prova da aptidão profissional na altura, é que surgiu uh, aí, uh, o amor uh, e a paixão pela case. Eu acho que o Pixinho já estava lá. Okay. Não, para é caso, é... para caso, não, para caso não, para caso não, para casa não, não. Já lá vão 12 anos nesta, nesta jornada, 12, sim, 12 anos, e 13 anos, perdão. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. O que é que tu foste fazer? Cláudio, lá pá, está tudo bem, isto é a pressão. Não faças nada ao Cláudio. Cláudio, agora que vamos. Agacho, mano, agacho. Não lhe podes fazer alongamento. <risos> mas foi assim que nos, que nos conhecemos. Foi hilariante, foi né? nesse sentido. Para mim, a história, pelo menos, é, é cómica. Para mim, para ela, não tanto. Uh, mas só no terceiro ano, praticamente, do curso é que, que nós que nos começamos a nos apaixonar. Muito bem, a vida tem destas coisas. Muito obrigado, malta, por Não. terem aceito Obrigada. o convite de estarem Obrigada aqui nesta banheira. nesta banheira. <risos> a banheira está de volta. Muito obrigado. Uh, pessoal, uh, vamos passar à pergunta mistério, ok? Só apenas e exclusivamente os nossos patronos, os nossos apoiantes. Uh, podem ter acesso para mais informações. Vai até patreon.com.br. Muito obrigado e, e até é a claro. próxima. Relampada! O que gostariam de conquistar nos próximos 10 anos?